Fala aí, professor Alberto Larroque. Você, como eu, é louco por drywall. Tá aqui a camisa do curso, tá? Fazendo esse vídeo aqui para poder agradecer o senhor. Estamos aqui com uma obra de 98 metros em Jardim América, Rio de Janeiro. Isso aqui é um projeto que o cliente confiou totalmente nas minhas mãos. Vamos fazendo esse X aí, tá? Aqui só um rasgo, né? Aqui é o um cortineiro. Teto tabicado, também tem o um acabamento aqui. Eu aqui quero fazer esse vídeo... Né, de agradecimento ao senhor que sempre nos dá uma palavra de orientação, sempre deixa um vídeo lá pra gente, tá? Tamanho da obra, 98 metros aqui. A parte que ainda vamos preparar os ferros ainda, que vai ter o teto liso, ali a é três rasgos na churrasqueira, que vai ser um planejado. Não sei se dá para ver o risco aqui, entendeu? As prateleiras em drywall. Então, eu quero agradecer ao senhor, que assim como eu, louco por drywall. Tá aí a camisa do curso. Obrigadão, Deus abençoe, professor.